Você tá bloqueando, eu tomo? Ah, não, pera, você... Eu bloqueei. Toma, você... Ah, então, é verdade. Você não, morre, você não entra morrendo. Tá, eu tomei uh, de 12, eu tomei 7. Isso, carica. tá tudo bem. Isso, então, isso não acontece. Ah, tá, isso quase não, não, acontece. Não, não. Você segura antes, ela só foca é, um é pouco, um rasgão ah, na barriga, cara, mas isso não abre cara, um o seu estômago. Puta. Foi quase. <risos> ah, essa foi a primeira rodada dela. Agora é o Van Devas. Caralho, mano.